O meu contato com o Juscelino, eu conheci o presidente, jovem ainda, eu abri a porta lá de casa várias vezes para receber o Luiz como deputado federal e prefeito de Belo Horizonte, ele vinha a Diamantina e não deixava de ir lá em casa visitar meus pais. Mas o Juscelino tinha um amor imenso por Brasília, né? e ele chegou a visitar Brasília mais de 200 vezes. E muitas vezes o avião saía do Rio de Janeiro, depois do jantar dele, e gastava, que era um DC3, gastava muitas vezes até quase quatro horas do Rio a Brasília. E ele então tinha lá o local dele, a, a, o quartinho dele, dentro do avião, ele chegava por o, o seu pijama e, e o. Ia para Brasília e lá ele ia para as obras, podia estar chovendo, que ele punha aquela capa e, e descia e ia para as obras. Visitava todas as obras, voltava, entrava dentro do avião e voltava para o Rio de Janeiro. O Juscelino, ele se uniu a vários deputados e alguns senadores que eram da ODN, porque o maior carrasco de Juscelino foi a ODN. E o Lacerda, a Tribuna da Imprensa, a Revista Maquis né? E ele tanto não olhava essas coisas, ele queria resolver o problema, construir Brasília porque os Zoldeniza também achava que ia dar, voltar as leis de Brasília, porque Brasília ia ficar, quando o Juscelino saísse, ia ficar um cemitério. Né? E ia ficar lá, ah, o oh, que que o Juscelino fez, Juscelino? E tanto ele inaugurou Brasília em 1960. A mensagem que eu tenho para Brasília é a mensagem que o Juscelino poderia, neste momento, estar tá aí, tanto. Porque o que que nós precisamos é do diálogo, é da conversa, é de sentar na mesa, discutirmos os assuntos, e não ficar um criticando o outro, o outro... Ah, não, Brasília. Tem de, de, de, de mostrar a criação. Quem criou Brasília foi um JK, foi um Juscelino Kubitschek, foi um homem que era um autêntico democrata. Então, o que eu quero para Brasília, nesses 60 anos, é que se entendam, que os políticos se entendam.